Eu gravo esse vídeo na cidade da Haia, Países Baixos, por nós conhecidos por Holanda. A Haia tem características super interessantes. Ela é considerada a Cidade Internacional da Justiça, porque aqui estão sediadas várias Cortes Internacionais, entre elas a Corte Internacional da Justiça, a Corte Permanente de Arbitragem e o Tribunal Penal Internacional. Além disso, a cidade da Haia, embora não seja a capital da Holanda, nós sabemos que a capital da Holanda é Amsterdã, a cidade da Haia é a sede do governo holandês. E por que a cidade da Haia é a sede do governo dos Países Baixos? Justamente porque aqui se encontra a sede da Família Real e porque aqui se encontra o parlamento holandês. O local de me um encontro ele é bem perto da sede do governo a forma e o sistema de governo aqui na Holanda são bastante diferentes da forma de governo e do sistema de governo brasileiros. A Holanda, os Países Baixos, constituem uma monarquia parlamentar, o que é bastante diferente do modelo brasileiro. Nós somos uma república presidencialista. Então, tanto forma de governo quanto sistema de governo são diferentes na Holanda e no Brasil. É justamente esse o contexto que me anima a produzir esse vídeo para que nós possamos, a partir da comparação, entender um pouco mais sobre monarquia e república como formas de governo, assim como entre presidencialismo e parlamentarismo como sistemas de governo. O Brasil é uma república e existem duas características que são da essência de uma república. A primeira delas é a eleição. O nosso chefe de Estado, a nossa chefia de Estado é eleita. A outra característica típica de uma república é o fato de os chefes de Estado exercerem mandatos. Nós elegemos chefes de Estado para que exerçam mandatos por períodos limitados. Além disso, o sistema de governo brasileiro é presidencialista. E isso significa que a mesma pessoa. Quando eleita para o exercício da presidência da república, ela ao mesmo tempo é chefe de estado, representando internacionalmente a república federativa do Brasil, e chefe de governo, chefiando a união nos assuntos internos. Se por um lado a principal característica da forma republicana de governo é a eleição periódica, por outro, no sistema monárquico o que prevalece é a hereditariedade e a vitaliciedade no cargo, ou seja, a pessoa que reina o país, que chefia o estado desse país, ela herda o trono por linha sucessória. A monarquia parlamentar, que é justamente o caso aqui da Holanda, é uma forma de governo dotada em vários países. E Isso significa que o rei é o chefe de estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E a chefia de governo no sistema parlamentar ela surge de dentro do próprio parlamento, através de uma grande coalizão para que o governo tenha sustentabilidade enquanto houver essa coalizão, enquanto houver a chamada moção de confiança em relação ao primeiro-ministro, ele permanece. Governando o país. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido proveitoso e instrutivo para você. Obrigado. Nos vemos em breve. Um forte abraço.